Como jogar Clube Pinguim num celular. Não é o Clube Pinguim original da Disney. É uma recriação feita por fãs. Também funciona no iOS da Maçã Story. E eu vou aqui na Play Store. Você vai indo na loja do seu dispositivo. E vai pesquisar por fim Weber Brown. É o segundo aqui, gente. Você viu que ele mudou o nome. Por Fim Weber Brown. E você clica em instalar, gente. Demorar alguns segundos, dependendo da sua internet. já tá instalando, gente. Depois de instalar, você vai clicar em abrir. Você só vai passar isso aqui e vai pesquisar aqui na barra de endereço. Eu vou usar o New clube Penguin. Tem é newcp.net. Mas você também pode usar o Clube Brasil. E vai ter essa explicação aqui. Você clica em eu aceito. Vou clicar aqui em jogar. Vou clicar em fazer long game. E vai dar esse erro aqui. Você clica nesses três pontos aqui. Coloca a versão para desktop. Por fim, vai querer que você assista anúncio, né? Você tem que abrir o teclado nesses três pontos aqui. E poder digitar.